Olá, eu sou Neon Cunha, uma mulher negra meríndia de 50 anos, uma ativista independente articulando junto à Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. É, nesse momento que nós celebramos o mês LGBTQIA, do orgulho LGBTQIA, também tem um marcador que me traz orgulho de ser uma voz que tem lutado pela despaturalização das identidades trans. Isso é muito importante. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, eu tenho feito inúmeras ações, convivido com meninas e mulheres trans, com travestis, com homens trans, vivendo extrema vulnerabilidade social. É, tem algo de muito especial neste convívio. Não há uma distância quando o código da identidade de gênero nos permeia. Mas tem sido extremamente extremamente saudável conviver com a desigualdade nesse sentido, como nós podemos ver também, quando as nossas desigualdades nos tornam próximas. E tem algo de muito especial nisso tudo. Ao meio de fome, de miséria, de angústias, existe algo que tem me tocado muito, que eu passei a chamar celebração ordinária da vida. Esses pequenos gestos, esses pequenos momentos em que a gente levanta, Usa um batom, escolhe um brinco, pensa numa comida, pensa numa possibilidade de existência e seguimos cotidianamente. Eu encontrei uma jovem recentemente com dificuldade de sorrir porque tinha um problema com a dentição e durante a nossa conversa não teve como. Nós explodimos em risos, gargalhadas, nos divertimos apesar de toda a dor. E naquele momento eu senti, eu vivenciei eu pude perceber que, mesmo diante de todas as angústias, tem algo que é a exclusão social nos faz lutar pela vida, nos faz querer muito essa vida, cada vez mais. E com essa menina, naquele momento, e depois com mais outras, a gente começou a refletir juntas, sim, sobre essa coisa que ainda tem muito a ser celebrado na vida, assim como ainda existe muito a ser conquistado. Porque a vida não é feita só da dor e da angústia, mas também é feita deste aqui e agora, que traz uma enorme celebração. É sobre isso que o meu ativismo fala, é sobre isso que eu me posiciono socialmente, é sobre o que a gente quer apenas de mais simples. O direito de ser, o direito de ser e acima de tudo, o direito de celebrar quem nós somos, pela celebração da vida.